A internet está mudando a esfera pública. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo. O futuro do ciberativismo é que ele veio para ficar. Hoje a manifestação política ela toma forma de música, de filmes. São produtos multimídia que têm por objetivo criar novas formas de participação política. A internet está mudando a esfera pública. Se você usa o Twitter ou o Facebook, você já consegue ter uma voz em assuntos de interesse público que podem ser interessantes para o seu bairro, para o seu estado ou até mesmo provocar revoluções como vem acontecendo nos países do Oriente Médio. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo, em que você tem gente usando o computador como uma forma de ter voz política, e isso transforma totalmente o poder das pessoas e a forma como o sistema político funciona. How would you save the planet? Cyberactivism takes many different forms, from putting a petition online to forms of digital dissent such as denial, of Attacks. WikiLeaks, for example, is a type of activism which is not only rooted in the technological but obviously draw from technological tools. It provides an infrastructure for secure leaking. For the first few years of their operations, they just put everything online and hoped people would just come and that this would cause a sort of splash. And it didn't and they realized, okay, we have to package things differently and actually work with existing media outlets in order to publicize an issue. Another dramatic example is that of Anonymous. Some of the operations have been to support WikiLeaks, for example, when PayPal and MasterCard and Amazon pulled services. They then started to denial of service attack um, these, these company websites. They also got quite involved in many of the Middle Eastern protests. <laughs> No mundo árabe, a sociedade é muito fechada, então o debate político, ele geralmente acontecia apenas na esfera privada. Então quando a internet chegou, isso foi realmente revolucionário, porque permitiu que ideias que antes eram discutidas de uma forma muito discreta, pudessem pela primeira vez ser extravasadas, mesmo enfrentando as inúmeras barreiras de censura que acontecem no mundo árabe. Tecnologia é uma coisa... Interessante, porque a origem foi militar, eles não foram os militares que inventaram a internet e tudo mais. Mas se você for esperto, você usa essa tecnologia para ativismo, para mobilizar, para fazer demonstrações. E, e foi isso que os egípcios, o pessoal da Tunísia, resolveu fazer. Comecei com arte e cultura. E aí, quando eu comecei a viajar e ver os países em conflito, eu falei, gente... A gente tem que usar essa arte, essa cultura, para alguma coisa além da arte da cultura. E eu achei que o caminho era esse, entendeu? Usar a criatividade para ativismo. No meu filme, aquele desejo de mostrar para as pessoas que têm possibilidade, entendeu? A gente pode, se a gente se unir, a gente pode derrubar esses governos tentando promover pelo filme, está rolando no mundo inteiro, entendeu? Na África do Norte, no Oriente Médio, não é possível entendeu? que a gente tive tanta opressão, ocupação, imperialismo, e nada acontece. Com algumas exceções, como é o caso do Irã e outros países do Oriente Médio, a internet acabou não cumprindo uma promessa de transformar os debates em debates globais. Para acabar um pouco com essas barreiras imaginárias, surgiu um site chamado Global Voices nos Estados Unidos. What do you think about this falha failure to create this truly global community? It's not that, that promise, that idea from the early 1990s was wrong. What was wrong was the idea that it would happen automatically. And it turns out it doesn't happen automatically. It requires a lot of work on our part. You're looking for emotion. It's not just enough for me to sort of say, I should pay more attention to China. I need to find a way to care about China, and to have some sort of a connection. What we've learned about the Arab Spring is that the internet can be very, very useful in at least two spaces. It can be a good tool for coordination if you happen to have a lot of people who are online. Where I think it's even more important is around media. And if you look at what happens in Tunisia, people in the city of Sidi Bouzid were able to pick up mobile phones, were able to film the protest, put them up on the internet, and have them show up on something like Al Jazeera. There's no question that the internet is helpful for activists. Where I do think we have a problem is that because it's getting easier for anybody to create media, there's just so much more out there. And we're now trivial tick, tick, tick. change is having a real impact on the lives of individuals and communities around the world we must do something about it. uma das figuras mais interessantes da internet é a figura do hacker que é o cara que olha para a tecnologia não como algo dado, mas como algo que pode ser transformado e modificado, inclusive para aumentar as possibilidades de participação. Ele é um cara que quer explorar os limites da tecnologia e fazer inovação.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 Já o cracker é o cara que tem as mesmas habilidades que um hacker pode ter, mas ele sim quer destruir, quer quebrar, quer roubar coisas dos outros. E esse cara, obviamente, não é alguém que constrói alguma coisa positiva. Há diferenças entre eles. Alguns são mais transgressivos, alguns estão focados na segurança, alguns estão focados na source open. E se você olhar para esse tipo de arraio de hacking, há sempre exemplos muito interessantes de hackers. Just building tools that have politics, even when they don't want to be political. Grandes nomes que hoje são cultuados, Steve Jobs, Steve Wozniak, próprio Bill Gates, começaram suas carreiras como grandes hackers. Então a inovação anda de mãos dadas com os hackers. Países autoritários têm um medo danado da internet. Isso porque eles acham que a rede pode desestabilizar o sistema político posto em prática por lá. É o caso da China, da Tailândia e vários outros países do Oriente Médio. A China é um exemplo interessante porque de recursos que o governo para filtrar is enormous. There is a kind of army of people who filter as well as software tools. And yet, obviously, information can still get out because there is kind of activists on the ground there and in other places who use the tools that are available to evade them. The government is also I was a member of the Flotilla and the first thing the government of Israel did foi... was bloquear o nosso satélite. Here, eles sabiam, uma vez que não existe comunicação com o mundo, a gente pode fazer o que quiser, e foi exatamente isso que eles fizeram. E nós fomos os únicos que conseguimos tirar essa documentação que o cameraman expondeu na cueca, entendeu? E a gente mostrou para o mundo inteiro. Eu acho que os autoritários absolutamente to querem tools. Se eles se é outra pergunta. Eu não estou convidado que os autoritarios têm, de certa forma, encontrado esse método melhor do que os ativistas. Nós temos que estar muito conscientes do problema, porque eles continuam a melhorar, ano por ano. E o Brasil, como é que fica nessa história? Será que a gente tem uma rede livre e aberta? Será que a gente, como um país democrático, está dando um bom exemplo para o mundo? A resposta, na verdade, é não. Basta ler a matéria que foi publicada pela revista The Economist, que colocou o país num ranking bem baixo de países que têm liberdade na internet. O um relatório recente do Google colocou o Brasil no número um dos países que mais removem conteúdos da rede. Imagine só, nosso país democrático sendo o país que compete com a China e outros países autoritários em termos de remoção de conteúdos. The truth is it, it's a good thing. It's an indicator that the internet has gained so much importance at the same time it also points to a need to systematically defend those rights of speech. And so isso should be a wake up call to all of us to try to figure out how to ensure that people are able to uh continue to work in that space within the country.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 This moment where there's massive restrictions but also massive alternatives and really well-organized groups fighting against the forms of restrictions we have to make it clear to people that part of your responsibility as a citizen is to be informed. it's to seek out other perspectives it's to know things beyond what your friends know so that you can be a civic actor so that you can be an activist so you can be an engaged citizen pode ficar só essa coisa virtual, entendeu? Onde você se esconde atrás do seu computador e você só tem aquela coragem atrás do computador. Aquele filme do, do Al Gore, né, eles fizeram toda aquela promoção. Aí as pessoas falavam, eu quero ajudar, eu quero fazer uma coisa. Aí eles falavam, o que que eu posso fazer? Ah, assine uma petição. É muito pouco, entendeu? A gente tem que criar, assim, planos, planos de ação. E é o mais difícil, sabe? Mas é isso que a gente tem que fazer.